Plano de estudos é útil. Seguir cegamente um plano é uma grande Burrice. Veja, é muito tentador desenhar inúmeros esquemas, organizar as matérias e tabelas de horários em um grande projeto ali detalhado na verdade. Existem fortes variáveis que podem mudar radicalmente as metas de estudo que você traçou. São viagens inesperadas, compromissos urgentes, doenças que podem surgir, surpresas relacionadas a uma matéria que você achava que sabia, mudança de objetivo ou pura preguiça mental. Um plano de estudos deve ser construído numa base bem flexível e, neste caso, sempre inclua nele a possibilidade real de mudança, descoberta e, principalmente, de imprevistos que pode acontecer. Ao invés de fazer um plano de estudos baseado naquilo que você irá estudar diariamente, faça um modelo baseado em rodadas de estudos. Dessa forma, se surgir um imprevisto na segunda-feira, por exemplo, você poderá retomar na terça os estudos que, teoricamente, você deveria ter estudado no dia anterior. Música